Para uma pessoa, hoje eu vou contar como eu consegui ativar o microfone. E foi assim: eu, eu estava lá, né? Pensando, oh, meu Deus, eu nunca consigo ativar o microfone que eu vou fazer. E eu pensei, hum, eu só vou mudar os negócios de áudio. E meio que isso foi assim: esse vídeo vai ser bem rápido, tá? Eu fui lá, desativei e eu, eu, o negócio de compartilhar que eu, era para poder jogar no celular de, é, com a Steam. E, e, e habilitei o realtech Foi simplesmente isso que eu consegui falar de novo. Essa foi a história tchau.